Desde já, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui convosco hoje e colaborar com a Câmara Municipal de Lisboa para divulgar este serviço público, portanto é um serviço de todos nós, para todos nós e uh, é, um, é um prazer muito grande entrar neste, neste, neste programa de formação de competências digitais, uh, eu diria mesmo que são competências no geral, uh, não tem que ser são competências pessoais, são competências do nosso dia a dia e eu acredito que o Arquivo.pt vai ajudar muitas pessoas a resolver problemas que até hoje pensavam que eram insolúveis. Portanto, o Arquivo.pt desde já está disponível em Arquivo.pt, portanto vocês podem usar se sempre quiserem. Tudo o que eu vou mostrar aqui hoje, vocês podem experimentar fazer uh, sozinhos, autonomamente, um, sempre quiserem, desde que tenham o computador ligado à internet, o arquivo.pt está aqui para vos ajudar. Mas antes de explicar o que é o arquivo.pt, vamos olhar para o passado. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português e foi iniciado em 1715. A Gazeta de Lisboa foi suspenso uh, em 1762 por ordem do Marquês Pombal, como medida de mitigação uh, após o, o terremoto de 1755 que assolou Lisboa. No entanto, uh, 300 anos depois, as publicações da Gazeta de Lisboa ainda estão acessíveis, através, por exemplo, da Biblioteca Nacional. Ou seja, estes documentos foram preservados e foram digitalizados e, portanto, 300 anos depois, se nós quisermos uh, ter acesso às publicações da Gazeta de Lisboa, ainda podemos fazê-lo. A Gazeta de Lisboa foi por assim dizer, o início do Diário da República. Para quem, para quem não sabe, portanto, é um... Apesar deste nome, uma Gazeta de Lisboa, que hoje em dia possa parecer assim algo informal, foi uma publicação mesmo muito importante. Por analogia, a Gazeta de Lisboa, foi o primeiro jornal impresso português, temos o Diário Digital, que foi o primeiro jornal português exclusivamente online, e foi iniciado em 1999. E o Diário Digital desapareceu em... 2017. No entanto, apenas após cerca de 20 anos depois, como é que conseguimos aceder às publicações do Diário Digital? Porque se vocês forem hoje procurar pelo Diário Digital no Google ou, pelo, ou procurarem pelo endereço do Diário Digital, caso sabam qual é que era, o que vocês vão obter é Página Não Encontrada. Ou seja, nós temos acesso à informação que foi publicada há 300 anos atrás, mas não temos acesso à informação que foi publicada Há apenas cerca de 20 anos, e isto é um grande problema. O facto é que 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. Portanto, a humanidade nunca produziu tanta informação, nunca a informação esteve tão acessível e nunca perdeu tanta informação. E se nós não fizermos nada acerca disto, corremos o risco de viver assim numa sociedade amnésica, com uma memória de peixinho dourado, em que as coisas aparecem, divulgam-se muito depressa e depois de repente esquecem-se. E como esquecer o passado é algo muito perigoso e já levou a grandes problemas na humanidade, são necessários arquivos também para a web. Portanto, quando isso foi inventado a imprensa, quando Gutenberg inventou a imprensa e o meio de comunicação um, e, e, e a informação escrita passou a ser muito mais facilmente distribuída por toda a gente, em determinada altura também se chegou à conclusão que toda esta informação, além de ser criada e distribuída, também tinha que ser preservada e foram criadas as bibliotecas nacionais, os arquivos municipais, os arquivos nacionais, uma série de instituições de, preserva de preservação da herança cultural que guardavam a informação para que esta não se perdesse. Cada vez menos nós lemos ou consumimos informação em formato impresso, portanto nós cada vez mais... Consumimos a informação através dos nossos telemóveis ou dos nossos computadores, portanto, informação em formato digital e através da web e da internet. Portanto, uma vez que a informação passou de estar impressa para estar disponível uh, online, é importante agora também nós preservarmos a informação que é publicada online para que a memória da humanidade não se perca. E eu falo na humanidade. Porque na, porque na realidade a penetração da internet neste momento é tão grande que ela é usada em todo o lado, desde os países mais ricos até os países mais pobres, porque é uma tecnologia relativamente barata e que está e que, que veio para ficar e suponho eu que vai cá ficar ainda durante muito tempo. Portanto, o facto de nós perdermos informação publicada online é realmente um flagelo da humanidade. E é justamente o que o arquivo.pt faz. O arquivo.pt preserva informação que é publicada online. E qualquer pessoa, pode pesquisar e aceder à informação que o arquivo .pt tem preservada. Por exemplo, nós podemos usar o arquivo .pt como uma espécie de Google para o passado. Ou seja, podemos pesquisar textos de páginas do passado. Neste exemplo que podem ver nos vossos ecrãs, eu pesquisei por José Saramago e obtenho como resultado páginas do passado que contém a palavra José Saramago. Estas páginas já não estão online. Eu vou-vos mostrar um exemplo. Esta é a página <coughs>, perdão, oficial do José Saramago, Saramago.org. e, portanto, do lado esquerdo conseguem ver como é que era a página em 2008, e do lado direito conseguem ver qual é o conteúdo desta página em 2021. Ou seja, em 2008 era uma página, uh, diria que pessoal de José Saramago, e em 2021... Este mesmo domínio aponta para a Fundação José Saramago. Ou seja, o conteúdo é completa, não é completamente diferente, neste caso até está associado, às vezes é completamente diferente, mas é muito importante, nós temos acesso a este histórico. E se vir aqui deste lado esquerdo, portanto, esta interface que tem esta, este, este enquadramento azul é a interface de reprodução de páginas do arquivo.pt, Portanto, esta é a informação que vocês obtêm a partir do arquivo .pt, e conseguem ver aqui uma série de datas de 2008, 2010, 2011, 2012 e podem navegar no histórico das várias versões que nós temos de uma determinada página. Portanto, podem ver como é que uma página evoluiu ao longo do tempo. Inclusive podem carregar nos links e navegar dentro de cada, uma, de cada página como se estivessem a navegar na web do passado. E, por vezes, quando queremos fazer uma investigação acerca de um determinado assunto, podemos querer também exportar os resultados de uma pesquisa. Vamos, por exemplo, supor que alguém queria fazer uma investigação sobre, pegando o um exemplo anterior, sobre José Saramago, ou acerca da história da universidade em que está a estudar ou que trabalha. Pesquisa, esta, é, faz esta pesquisa e pode exportar os resultados em formato tabular, por exemplo, Excel, e depois colocar anotações, dentro do Excel, no seu próprio contexto de trabalho, e colocar, por exemplo, uma nota a dizer esta foi a página, foi a primeira página em que o domínio Saramago.org passou a apontar para a Fundação José Saramago. Ou, por exemplo, pode pôr um comentário, no caso de estar a estudar uma página de uma universidade, a dizer esta foi a primeira página da minha universidade e podem então assim ir evoluindo a sua investigação a partir de, um, de uma pesquisa realizada no arquivo.pt e ir guardando os resultados para si próprios para, para si próprio para por exemplo um dia escrever um artigo no jornal ou um artigo científico ou um, um, um, um artigo num, num bloco pessoal. Portanto, se, por outro lado, se nós soubermos qual é exatamente o endereço que nós queremos pesquisar, tenho aqui o exemplo cm.lisboa.pt, que é o domínio da Câmara Municipal de Lisboa, nós podemos ir ao arquivo.pt e escrever imediatamente o domínio cm.lisboa.pt e obtemos uma listagem de todas as versões que o arquivo.pt preservou a partir deste endereço. Portanto, se clicar em qualquer um destes resultados que está aqui, vão ver como é que a página era nesta data. Temos aqui um exemplo da primeira versão que nós temos da página da Câmara Municipal de Lisboa, que é datada de 1998. E temos aqui uma mensagem do, do, do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura, João Soares, e um, é engraçado até ler um, um pouco, um, em que ele diz, é com muito prazer que o recebemos nestas páginas. Queremos usar este extraordinário meio de comunicação que é a internet para manter uma relação mais próxima com o cibermunícipe e com os cidadãos e organizações em geral. Nesta fase embrionária, estamos conscientes do potencial de desenvolvimento deste site, que pretendemos, que pretendemos dinâmico e interativo, e na qual garantimos o nosso maior empenho. Portanto, aqui conseguimos ver pelo discurso que era algo experimental, embrionário, algo que ainda se estava a ver no que é que ia dar. E podemos ver que, uh, neste caso, foi uma tecnologia que veio para ficar e que o Presidente da Câmara não estava enganado, e que o, o site da Câmara Municipal de Lisboa continua cada vez mais a ser uma, um, um forte meio de comunicação com os munícipes. Que neste momento já não são municípios são apenas municípios porque praticamente toda a gente utiliza a internet. Aliás, mudou-se a terminologia para, em vez do cibermunícipe, que era um município diferente dos outros, temos um município que não usa o computador e não tem competência digital, que é um infeo excluído. Portanto, a, a exceção passou a ser alguém que não usa o ciberespaço, por, usando aqui a terminologia um, adotada aqui neste texto. Pronto, e por vezes, quando nós encontramos uma página, podemos que guardá-la para nós, por exemplo, para incluí-la num, num artigo que estejamos a escrever, pode ser um artigo de jornal, pode ser um... um podemos guardá-la simplesmente para para memória futura. Um, e o que é que muitas vezes as pessoas fazem? As pessoas carregam no print screen ou a guardar a ecrã só que esta opção tem um problema, que é só mostra a parte visível do ecrã. Então nós temos uma opção que é guardar, que eu vou ilustrar melhor como é que funciona neste slide que estão a ver agora. Ou seja, do lado esquerdo, temos aqui a página da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Se eu fizer print screen, o que eu obtenho é apenas um pouco da página da Faculdade de Ciências, incluindo aqui a, a moldura do arquivo .pt. E a página basicamente é limitada pelo tamanho do ecrã. No entanto, se usarmos a função guardar, que está disponível aqui nas opções no canto superior direito, o que obtemos é a página como um todo. E depois podemos cortar um exército da página ou, guardar, ou usar a página toda como desejarmos. Mas ficamos em, com, com, com a página em formato de imagem, pronta a descarregar no nosso computador. Atenção que o arquivo.pt, quando vocês estão a navegar, como vê aqui no lado esquerdo, o que nós temos é uma reprodução da página em formato hipertexto. Ou seja, podemos clicar, podemos navegar, como a página era. Ao guardarmos em formato de imagem, o que o utilizador obtém é uma imagem da página. ok? Portanto, são, for, são representações diferentes da informação com objetivos diferentes. E temos uma função recente que é muito muito interessante. Chama-se completar a página. Portanto, mais uma vez, está disponível aqui nas opções. E quando um utilizador está a navegar no arquivo, pode por vezes encontrar situações como esta descrita aqui do lado esquerdo, em que falta uma imagem na página. Isso pode acontecer por várias razões. Pode acontecer por erro do nosso sistema de recolha, pode acontecer que na data que nós fomos recolher a página faltava realmente uma imagem, por, por erro do servidor que estava a servir a, a página, pode acontecer por muitas razões, mas é um problema que pode ser resolvido, ou seja, vamos imaginar que no dia em que nós fomos lá recolher a página faltava a imagem, mas no dia a seguir o servidor já estava bom e houve outro arquivo da web que recolheu a página ou uh, o, o dono do website descobriu que faltava aquela imagem e colocou a imagem online. Portanto, a imagem ainda existe alguns na internet. Então, se um utilizador do arquivo.pt reparar que falta uma imagem, pode ir às opções, carregar, completar a página, e o arquivo.pt vai automaticamente contactar os outros arquivos da web e ver se a página, neste caso a imagem em falta, está disponível a alguros, e se estiver disponível a alguros, vai buscá-la para completar a, a página arquivada. Estes cheiros obtidos automaticamente são depois integrados no acervo do arquivo.pt. Ou seja, isto permite que qualquer cidadão possa uh, colaborar numa curadoria dos conteúdos do arquivo.pt. Portanto, quando vocês encontrem uma página que parece que tem falta de algum elemento ou de alguma maneira pode estar desformatada, vocês podem sempre experimentar carregar Opções, completar a página e ver se o resultado da página fica melhor. É claro que se é uma página muito antiga e ninguém guardou os elementos em falta, houve uma perda de informação que pode ser uh, irrecuperável e pronto, neste caso temos que aceitar esta perda. Mas muitas vezes a informação ainda existe e vocês assim ao carregar no completar a página estão a ajudar o arquivo.pt a ficar melhor. Isto é muito engraçado do meu ponto de vista, porque permite que qualquer pessoa uh, tomar um papel ativo na preservação da nossa herança digital. Ou seja, ao passo que é mais difícil, quando nós vamos a um museu, é mais difícil, a uma biblioteca, contribuirmos para melhorar o museu, no arquivo.pt qualquer pessoa pode contribuir para melhorar os conteúdos que nós temos preservados. Portanto, é uma curadoria colaborativa e nós agradecemos a toda a gente que uh, nos ajude. No entanto, podem-me colocar a questão, então tão assiste automático? porque é que não fazem já isto para as páginas todas do arquivo? Bom, o problema é que este processo envolve alguns recursos, demora algum tempo, e o arquivo Fundo PT, neste momento, tem mais de 10 mil milhões de páginas, e nós não temos tempo nem recursos para estar a fazer este processo para todas as páginas do arquivo, até porque não sabemos se faltam elementos em todas as páginas. Então... Confiamos e agradecemos a colaboração de toda a gente para que quando encontrar o elemento em falta possam uh, carregar no completar a página e melhorar assim a qualidade do nosso serviço. Por depois os utilizadores seguintes já vão ver a página mais completa. Recentemente lançámos também o serviço de pesquisa de imagens do passado. Portanto, uh, além de pesquisarmos por textos, ou pelo histórico de uma página, podemos também pesquisar por imagens da web do passado. Aqui, por exemplo, eu pesquisei por galerias de arte e consigo encontrar imagens de galerias de arte de páginas web do passado. Gostava de chamar a atenção para esta barra, tem aqui estes dois calendários, que permite que nós possamos restringir o intervalo de pesquisa, da nossa, da, o intervalo de pesquisa de, que estamos a realizar. É basicamente este... Estes dois calendários que fazem a diferença entre o arquivo.pt e o Google, ou outro motor de busca sobre a web atual, porque um motor de busca sobre a web atual mostra sempre a versão mais recente de todas as páginas. O arquivo.pt permite que nós possamos pesquisar por alguma informação dentro de determinados intervalos de tempo. Portanto, estes dois calendários fazem a diferença, que é uma grande diferença, entre um serviço de pesquisa para a web atual como o Google, ou um serviço de pesquisa, sobre, de pesquisa sobre a web do passado, como é o arquivo .pt. E podemos um, visitar a origem da imagem, ou seja, neste slide anterior temos aqui um, uma página de resultados, ao clicarmos num destes resultados conseguimos ter uma série de informação acerca da página, como qual é que foi a legenda que estava associada a esta imagem, qual era a página que continha esta imagem e podemos carregar neste botão visitar e vemos em que contexto é que esta página esta imagem foi uh, produzida porque vermos só a imagem seu assim, contexto uh, é, é, é dificulta a sua interpretação então nós podemos carregar no visitar e temos aqui no lado direito o contexto da imagem então podemos ver aqui do lado esquerdo só vemos a imagem do lado direito se virmos a imagem na, na, na página que foi guardada, temos aqui então um texto que diz se você está procurando pelas melhores galerias de arte em leiria, vem ao lugar certo. E então podemos ver que isto é uma galeria em leiria. No entanto, o arquivo.pt não tem toda a informação do mundo e existem outros arquivos da web, como por exemplo o Internet Archive, que é um arquivo da web mundial que está sediado nos Estados Unidos e que tenta guardar a informação do mundo inteiro. Uh, claro que eles também não conseguem guardar a informação do mundo inteiro, por isso é que existe o arquivo .pt para ter uma melhor cobertura da informação publicada em Portugal e relacionada com Portugal, é, então nós colaboramos uns com os outros, os arquivos da web co colaboram entre si, porque a tarefa de preservar a web é, é muito complicada e mesmo dividindo por todos os esforços, uh, não conseguimos fazê-la de forma perfeita, assim como também os outros arquivos não conseguiram fazer uh, de forma perfeita, é um... É um um dilema que temos simplesmente que aceitar, só conseguimos preservar alguma informação. Então, sempre expressar aqui no assunto, se nós formos navegando nas páginas do arquivo .pt, podemos chegar a uma determinada página que não está no arquivo .pt. No entanto, nós disponibilizamos um botão que diz pesquisar noutros arquivos. Então, mais uma vez, o arquivo .pt vai automaticamente contactar outros arquivos da web e se encontrar a página que estava em falta, vai mostrar ao utilizador. Portanto, aqui, alguém estava no lado esquerdo, alguém estava a navegar em páginas do arquivo, principalmente páginas relacionadas com Portugal, e deparou-se com uh, um link para a página do Google Nine na Alemanha, e o arquivo PT não tinha esta página, mas o utilizador, ao carregar em pesquisar noutros arquivos, uh, foi redirecionado para o Internet Archive, então aqui conseguimos ver uh, a página do Google Nine de Berlim, e o utilizador pode continuar a sua navegação e, possivelmente, encontrar a informação que desejava. Ora bem, então para que é que tudo isto serve? Eu vou dar apenas alguns exemplos. Um, porque eu costumo dizer que um arquivo da web, a melhor maneira de pensar para que é que serve um arquivo da web, é pensarmos para que é que serve a web. Ou seja, vou fazer a pergunta, hoje em dia, para que é que serve a web? E a resposta pode ser serve para tudo. Não é? Nós usamos a web para tudo, para encontrar receitas de culinária, para encontrar uh, propostas de emprego, para encontrar informação relacionada com, com eventos culturais, para encontrar informação uh, da administração pública ou, ou emitida pelo, pelas câmaras municipais. Portanto, podemos usar para tudo. Isto é o a quantidade de casos para a web hoje em dia é infinita. Agora, se nós quisermos saber pegar nestes casos todos, e quisermos saber o passado, então temos os casos de uso para os arquivos da web. Ou seja, quando queremos saber, quando queremos dar uma dimensão temporal à informação que estamos à procura, temos casos de uso para os arquivos da web. Mas eu vou concretizar em alguns exemplos muito concretos, que eu penso que podem ser, podem ser relevantes. Um caso para o qual um arquivo da web é fundamental e um motor de busca não consegue, na maior parte, às vezes, resolver o problema, é para a criação portfólio ou currículo VT. Um, muitas vezes, quando eu estava a tentar contratar um web designer, ouvi esta frase, o meu melhor trabalho foi um site que já não existe. Isto não é surpreendente, porque 60% dos sites desaparecem após apenas dois anos. Portanto, vamos imaginar alguém como um web designer, cujo trabalho é criar páginas do web e websites, é o resultado do seu trabalho, não tem outro, é o fruto do seu trabalho e todo o fruto do seu trabalho está permanentemente a ser atualizado e a desaparecer. Ora, como é que um web designer consegue mostrar um portfólio ou um currículo vitae quando toda a sua informação está permanentemente a desaparecer? O passo que um escritor de um livro pode mostrar os livros públicos ou um escritor de livros pode mostrar os livros publicos ao longo do tempo, ou um jornalista pode mostrar as peças que foi escrevendo, um web designer não consegue mostrar o fruto do seu trabalho quando está, por exemplo, a concorrer para uma vaga de emprego. Atenção que são 60% dos sites desaparecem após apenas dois anos. Não é das páginas, é um site inteiro, 60% desaparece completamente após apenas dois anos. E atenção que este caso de uso, hoje em dia, à medida que nós cada vez mais usamos os computadores para tudo, tornou-se muito mais abrangente, ou seja, cada vez mais o fruto do nosso trabalho reflete é algum tipo de informação publicada online que o documenta. Mesmo que nós façamos um evento presencial, a maneira como este, como este evento é documentado, se nós queremos mostrar o evento que produzimos, ou que ajudámos a produzir, muitas vezes, ou a maior parte das vezes, são fotografias que são publicadas online e a maior parte das vezes publicadas exclusivamente online. Um dos resultados da transformação digital ou da desmaterialização, que traz muitas vantagens, é que não há outros meios de suporte, não há outros meios de documentação. Portanto, muita informação é produzida diretamente através de equipamentos uh, digitais e publicada e disseminada exclusivamente em meios digitais. Portanto, se o meio digital desaparecer, a informação desaparece. Este é outro caso... Que é muito frequente e muito preocupante, hum, portanto, nós estamos sempre envolvidos em projetos ou pessoais ou profissionais ou de voluntariado, hum, que resultam ou são documentados, como estava a dizer, muitas vezes através de websites ou de artigos publicados online. E hoje em dia, quando nós estamos a trabalhar em projetos, quase sempre, uma das primeiras etapas é criar um site. Porquê? Porque hoje em dia é barato, é simples, é rápido criar um site. Fazem-se dois ou três cliques numa plataforma gratuita e estamos com um site online. Portanto, é, uma, é um meio de comunicação que é praticamente o passo zero de qualquer projeto. Ora, depois de nós termos um, um, este meio de comunicação tão poderoso, o que é que começamos a fazer? Começamos a colocar lá a informação relativa ao nosso projeto. E que... Colocamos PowerPoints, colocamos vídeos, colocamos todo o tipo de informação acerca do nosso projeto. Só que os projetos, por definição, acabam. Muitas vezes acabam quando acaba o financiamento, outra vez acabam porque concluíram os seus objetivos, outra vez acabam simplesmente porque as pessoas se fartaram de estar a gerir aquele projeto e querem fazer outra coisa. Quando, as pessoas, quando o projeto é concluído, seja por que razão for, os sites ficam uh, como que muitas vezes abandonados mesmo. Então, se deixamos de pagar o alojamento ou deixamos de manter o servidor no o site eh, estava alojado, se for nas nossas instalações, o site acaba por <coughs> desaparecer. Porque o servidor se avaria ou se não pagarmos a conta numa determinada plataforma é também removido. Qual é que é o problema? O problema é que passado um tempo, eh, por vezes, existem auditorias de financiadores, por exemplo, que nos vêm perguntar, então, aquele dinheiro que você recebeu, mostre-me lá os resultados do, do financiamento que obteve há uns anos atrás. Muitas vezes auditorias são feitas com algum atraso. E temos então que esta situação de pessoas muito preocupadas, porque aqui é que se aperceberam que estava tudo no site, e portanto não têm maneira sequer de justificar o financiamento que receberam. Porque o resultado e o fruto de todo o financiamento, ou de grande parte do financiamento que receberam, estava no site. Isto pode ser muito preocupante e os arquivos da web aqui podem dar uma ajuda porque uh, nós guardamos a informação e então o, as pessoas podem mostrar a informação que produziram no âmbito do projeto. Da mesma maneira que no exemplo anterior, um web designer pode mostrar os websites que produziu no passado. Ora bem, então como é que nós podemos explorar todo este património digital que existe no arquivo.pt. Podemos, por exemplo, criar viagens no tempo. Aqui no lado direito, temos uma viagem no tempo que uh, criámos em colaboração com o Museu da Presidência da República, em que um, fazemos uma viagem no tempo com os Presidentes da República. Ou seja, um, os utilizadores, ao clicarem em algum destes links, que está aqui de lado direito, como por exemplo, o Mário Soares reúne acerca do futuro de Macau, somos redirecionados para uma página de uma notícia no arquivo.pt que documenta este evento. E podemos então assim rapidamente ter aqui uma, uma, uma visão de vários eventos relevantes, que foram escolhidos em colaboração com o Museu da Presença da República, que documentam uh, eventos históricos relacionados com, com, com a Presidência da República. Esta, esta linha do tempo, esta viagem no tempo está, está disponível aqui PT Barra Presidentes, portanto vocês podem experimentar também. Um, e um, também é muito fácil criar estas viagens no tempo, por exemplo para celebrar efemérides, como um, um aniversário de, de uma instituição. É, é, hoje em dia é muito fácil criar estas estas viagens no tempo, uh, já existem páginas de modelo em que basicamente nós editamos só, qual são os eventos e qual são as páginas uh, preservadas no arquivo que os documentam e conseguimos produzir estas páginas muito, muito facilmente do ponto de vista tecnológico. A grande dificuldade muitas vezes é que as pessoas ao começarem a usar o arquivo.pt, uh, é uma dificuldade que é boa, ficam... Uh, surpreendidos com o quantidade de informação relevante que conseguem encontrar e depois têm tanta informação que não sabem qual é que há de escolher, mas pronto, mais vale ter a dificuldade de não saber por onde escolher do que não ter por onde escolher e, portanto, podemos um, então escolher as páginas que achamos melhores e fazer um, celebrações muito interessantes de, de méritos, como já muita gente fez. Um, por exemplo, a Rádio Comercial fez uma, uma celebração connosco, uma, uma viagem no tempo, um, a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas também, e portanto está ao alcance de qualquer pessoa. Podem fazer estas viagens no tempo uh, de forma autónoma ou podem pedir a nossa ajuda, também temos todo o gosto em, em colaborar. Um, e o Arquivo.pt basicamente é uma infraestrutura que dá acesso à informação do passado. A maneira como as pessoas exploram esta informação está fora do nosso controle. Ou seja, basicamente nós temos a informação, nós preservamos a informação, isto já dá bastante trabalho e requer bastantes recursos, e agora as pessoas podem fazer o que quiserem com esta informação e organizá-la de acordo com os seus interesses. E tenho aqui um exemplo... Da, do que nós chamamos as memórias. Nós temos algumas exposições online que nós criámos para ilustrar o que é que qualquer pessoa pode criar facilmente. E temos aqui a memória digital dos festivais de música. Portanto, nos últimos 10, 20 anos, os festivais de música em Portugal têm crescido imenso. Um, já, já eram na ordem das centenas por ano os eventos musicais que haviam em Portugal. Uh, esperamos que voltem a acontecer. Um, e alguns... Tiveram, alguns uh, continuavam uh, a ocorrer, outros deixaram de existir e então nós criámos aqui esta exposição que está disponível aqui em memória de portanto isto é um site gratuito, é o wordpress.com, é uma plataforma gratuita, portanto isto nós fizemos, qualquer pessoa pode fazer, sem custos, um, e podemos ver então aqui uma, uma, uma exposição de vários festivais, como o Rock Nordeste, o Paredes de Coura, o Voa Festa, e ao carregarmos num destes links, numa, num destes hum, cartões, conseguimos hum, aceder a páginas do passado que documentam a história destes festivais ao longo do tempo. E, por exemplo, aqui temos no Festival Paredes de Cora, temos aqui uma descrição que nós escrevemos, foi o Ricardo Basílio que fez este, este, esta memória, em que começa por contar a história com a primeira página preservada em 2000, apresenta fragmentos da oitava edição do festival. E se nós carregarmos neste link que diz a primeira página, vemos como é que era a página em 2000. Depois diz, até 2007 as versões podem encontrar-se no Internet Archive, ou seja, nós não tínhamos, mas o Internet Archive tem. Em 2008, o arquivo.pt apresenta finalmente uma versão onde predomina os conteúdos em flash que necessitam de plugin. Pronto. E portanto, se carregámos em 2008, conseguimos ver a, a versão da página que o Arquivo.pt preservou. No entanto, nem só do digital, não, não é só através dos meios digitais que podemos explorar o Arquivo.pt. Nós podemos usar o Arquivo.pt para dinamizar espaços físicos como, um, como salas de eventos, como bibliotecas, como arquivos, como halls de entrada. Então temos aqui um exemplo de uma exposição que nós, pronto, agora tem estado em suspenso devido à, à situação uh, pandémica e às, e às restrições que têm sido vindo a ser impostas, em que nós criámos uma série de cartazes com uh, páginas uh, generalistas da de, UE um, de, de portuguesa, como é a, página, a primeira página do Metropolitano de Lisboa, por exemplo, a primeira página do SAPO, a primeira página do Ministério da Educação. Portanto, temos estas páginas que. Um, suscitam curiosidade de quem passa e, de certa forma, dinamizam os passos uh, físicos, neste caso. Portanto, nós temos feito eventos, ou eventos, colaborações com diversas organizações, como faculdades, bibliotecas, em que, por vezes, expomos só estes cartazes e ficam expostos durante algum tempo. Outras vezes criamos cartazes de propósito de, de relacionados com uma determinada temática e, outras vezes... Com, completamos este, estas posições com apresentações uh, presenciais. Portanto, uh, o, o arquivo .pt não vive só do digital, não alimenta só o digital, também pode uh, ser uma forma de dinamizar espaços físicos para eventos presenciais. Ora bem, isto é tudo isto que eu falei até agora, é interessante, eu espero teres motivado para a importância do Arquivo um PT. Mas há uma pergunta fundamental que é quanto vale o património digital preservado pelo Arquivo um PT? Ou seja, quanto vale? É difícil responder, porque depende de quanto é que vale para cada um de nós recuperar um trabalho perdido, ou pesquisar e aceder a informação histórica única, ou preservar o resultado de um trabalho. Ou seja, subjetivamente tem valor. Mas vamos falar uma linguagem que toda a gente percebe, que é a linguagem do dinheiro. Então eu vou-vos apresentar uma estimativa grossa do investimento que foi feito ao longo dos anos na criação do património que agora está preservado pelo arquivo.pt e que de outra forma se teria perdido. Ou seja, foi gasto de dinheiro a produzir conteúdo que se não fosse o arquivo.pt se tinha perdido. Então vamos ver quanto dinheiro é que foi em gasto. O Equifone PT tem cerca de 27 milhões de sites. Eu, através de pesquisas que fiz no Google, encontrei um valor médio de custo para o desenvolvimento de um website, portanto, criação da plataforma, criação do de, de web design, criação da de, de, de arquitetura de informação. Então, em média, um site custa 5.600 euros. É claro que há sites que são gratuitos, já há sites que custam milhões de euros. Mas este foi um, um valor que eu consegui obter. Um, e portanto o arquivo .pt tem 27 milhões de sites, multiplicado por 5.600 euros dá uh, 151 mil milhões de euros. E nós temos cerca de 8 mil milhões de páginas e mais uma vez usando a mesma metodologia descobri que o custo de escrever uma página, rever os textos, uh, escolher imagens é de 108 euros por página, o que dá o valor de 540 mil milhões de euros. Ora, o, o, foi feito um investimento na criação de páginas e conteúdos que de outra maneira se tinham perdido, de 695 mil milhões de euros, que teriam pura e simplesmente sido desperdiçados se não fosse o arquivo.pt. Isto é muito dinheiro, mas quanto dinheiro é que é 695 mil milhões de euros? É mais de três vezes o produto interno bruto de Portugal em 2020. Portanto, esta é a real importância de preservar o nosso património digital. É uma questão financeira também, é uma questão económica, porque esta informação hoje pode ser aproveitada e reutilizada, por exemplo, para os casos que eu apresentarei anteriormente, e de outra maneira, esta informação pura e simplesmente teria sido perdida e muita desta informação é útil. Eu já vi apresentações muito engraçadas uh, em que as pessoas usam páginas do arquivo.pt porque acham que os sites antigos eram melhores do que os sites novos. Porque há muito esta ideia de que o novo é melhor que o antigo e isso não é verdade. O novo é só diferente e está menos testado. Muitas vezes sites antigos têm mais informação informação de melhor qualidade, tão melhor estruturados do que sites novos. E atenção que não tem que haver aqui uma competição. Uma pessoa ou um utilizador pode perfeitamente fazer um site novo e manter a informação do site antigo. Não tem que mandar fora o que fez anteriormente. Isso é um disparate. Nós podemos guardar o que temos no passado, continuar a estar acessível a partir do arquivo.pt e mesmo assim criar novos websites que têm funções novas e complementam as antigas e são complementados pelas antigas. Ora bem, então o que é que qualquer pessoa pode fazer para que um site seja preservado? Bom, qualquer pessoa, a qualquer momento, em qualquer altura, pode ir a arquivo.pt barra sugerir e sugerir um site para ser, para ser preservado pelo arquivo.pt, gratuitamente. Basta ir a este formulário e põe o endereço da página de entrada do site e nós tratamos do resto. Portanto, não tem que ser o vosso site, pode ser um site ou uma página que vocês descobriram e que pensem, olha, esta página era mesmo interessante de ser guardada no arquivo.pt para não se perder, sugiro-na para nós sabermos que a página existe e a podermos preservar para a memória futura. Por outro lado, se estão envolvidos em projetos de desenvolvimento de novos websites, existe um conjunto de recomendações que podem e devem ser seguidas e estão disponíveis em arquivo.pt-recomenda, inclusive vamos ter um webinar acerca desta, desta, desta temática, em que ajudamos a criar websites que possam ser preservados para o futuro. E atenção que estas recomendações não são recomendações para informáticos. Reforço, não são recomendações para informáticos. Vou-vos dar um exemplo muito simples, que é o seguinte. Se vocês pegarem num documento em papel e o documento não tiver data, qual é a utilidade do documento passado uns anos? É fraca. Aliás, eu só chamar documento a algo que não tem data, já estou aqui a, a, a dar uma maneira, a cometer quase um sacrilégio na, na ciência da documentação. Algo que não tem data, não tem, contexto, não tem contexto temporal, não se consegue interpretar. O que é que aconteceu? Inclusive, instituições públicas reputadas como universidades ou órgãos da administração pública começaram a publicar documentos oficiais sem data de publicação. Isto é muito perigoso, porque nós recebemos uma informação que não tem data de publicação, já não conseguimos saber se aquela informação ainda está atual, se ainda é válida ou não. Isto acontece hoje em dia no Google. Nós encontramos páginas que, como não têm data de publicação, nós não sabemos se aquela é uma informação que já está datada ou se ainda pode estar em vigor. Isto inclui, por exemplo, a, a informação relacionada com legislação a, ou, com, ou com, com boas práticas. E este, este, este problema é agravado quando estas páginas vão para um arquivo da web. Ou seja... Nós, hoje, ainda podemos, com o contexto social, aferir-se uma determinada página se aquela informação é válida ou não, mas se nós formos uma informação que foi publicada há 10 ou 20 anos atrás e não tem data de publicação, nós não sabemos se aquela, se aquela informação... Se, uh, há aqui um pormenor importante que eu ainda não disse, que é o seguinte. O que nós temos no arquivo são as datas de arquivo. Nós não sabemos as datas de publicação dos sites, portanto, nós podemos ter uma página que foi publicada, supondo, em 2000 e nós só a descobrimos em 2005. E, portanto, o que nós apresentamos é a data de arquivo e é fundamental que os utilizadores publiquem expressamente sempre a, a data de publicação. Portanto, trabalho para casa, se quiserem ver os vossos sites, verifiquem se têm sempre a data de publicação em tudo o que publicam na net. Portanto, esta é uma recomendação que não tem nada a ver com tecnologia, é simplesmente uma boa prática de documentação. Bom, e é muito importante que um website, quando chega ao fim da sua vida, por alguma razão, não uh, seja uh, destruído, não seja apagado. Ou seja, não mate o seu site histórico. Nós temos um serviço chamado o Memorial do Arquivo.pt, que... Permite que os sites continuem a viver na internet atual, mantendo o seu domínio, mantendo as suas ligações, mantendo o site como se estivesse uh, online, mas sem gastar qualquer tipo de recurso aos seus autores, aos seus donos. Portanto, basicamente, como é que isto funciona? A melhor maneira é experimentarem. Vocês vão, por exemplo, ao Google, escrevem o MIC, Agência para a Cidade do Conhecimento, que foi um órgão governamental que já não existe, foi extinto. O Google vai-vos apresentar um, um conjunto de resultados e depois vocês ao clicarem nos resultados ou escreverem diretamente www.umic.pt recebem uma mensagem a dizer ao MIC, a Agência para a Sociedade do Conhecimento, foi um instituto público que existiu de janeiro de 2005 a FRED de 2012, cujas funções trajetaram pela FCTIP. E tem um botão que diz ver no arquivo. Ora, ao carregarem em ver no arquivo, vocês são redirecionados para o arquivo.pt, o site original já não existe no seu servidor, a UMIC já não existe, portanto não havia ninguém para manter este site, mas a sua informação extremamente útil, continua disponível, um, e, e temos aqui casos como conteúdos relacionados com educação e informação, sociedade e cidadania, inclusão e acessibilidade, portanto conteúdos que deram muito trabalho a produzir, uh, são extremamente úteis do ponto de vista social, e que, com esta ferramenta, conseguimos continuar a disponibilizá-los. Inclusive, entre as ligações para estas páginas continuam a estar ativas, só que, de, só que são uh, apresentadas pelo arquivo .pt em vez de serem apresentadas pelo seu servidor original, que, entretanto, já foi uh, desativado. E há aqui um, um alerta que eu gostava de lançar, que é o seguinte. Muitas vezes, nas organizações... Há uma grande pressa em criar novos sites uh, por os diversos gabinetes e depois o site fica, uh, pronto, vai, vai deixando de ser tão atualizado e fica abandonado uh, lá num servidor. Ora, acontece que nós esquecemos dos nossos sites, mas os piratas informáticos não se esquecem dos nossos sites. O que é que eu quero dizer? Nós nem nos lembramos que aquilo está lá e, portanto, não fazemos atualizações de segurança mas os piratas informáticos estão sempre a tentar obter novos servidores para fazer atividades maliciosas. Quando descobrem que o nosso site já não está a ser atualizado, atacam-no. E muitas vezes já só descobrimos que o nosso site estava lá quando temos um telefonema ou um e-mail desagradável por parte de uma força policial ou de uma entidade de cibersegurança dizer que o nosso site está envolvido em atividades criminosas e nós não queremos estar envolvidos, em, acho eu, não queremos estar envolvidos em atividades criminosas, nem ser acusados de publicidade, mas isto é algo que pode e acontece diariamente. Ou seja, se vocês têm sites esquecidos, há uma grande probabilidade dos vossos sites já terem sido atacados e estarem a ser utilizados para atividades criminosas. Um, portanto, para evitar este problema de segurança, custos de manutenção do website e perdas de informação, porque é isto que acontece? O que acontece e o que tem acontecido é, quando recebemos uma mensagem de um órgão, uma autoridade uh, uh, policial a dizer que o nosso site está envolvido em entidades criminosas, nós desligamos o site e, portanto, mantivemos o site que não era atualizado online porque não queríamos perder a informação e depois desligamos o site e perdemos a informação toda. Isto não é muito racional nem muito lógico, não é? Portanto, quando tem um site que tem informação útil, mas que já não é atualizado com a nova informação, lembrem-se do mural do arquivo, porque este é que é o sítio adequado para preservar a informação, uma vez que ela já não vai ser atualizada, evitando problemas de segurança, custos e perdas de informação, que é preciosa por outro lado, esta é uma ferramenta para os vossos sites atuais e que acaba com as ligações quebradas, okay? Isto é extremamente útil porque nós estamos sempre a criar novos conteúdos e esquecemos de conteúdos, dos conteúdos que enriquecem os nossos sites, conteúdos que já foram publicados há um ano, há dois, há três, mas que os nossos utilizadores continuam a aceder, mas muitas vezes estes conteúdos, quando nós estamos a navegar, apontam para para páginas que podem ser nossas ou não, e que já não estão disponíveis. Então, em vez de dizermos apenas ao nosso utilizador, ops, página não encontrada, boa sorte, porque se o utilizador clicou no link ele queria aceder àquele conteúdo, não é? Nós quando dizemos, olha, afinal não temos, estamos a ser desagradáveis para, o nosso, para os nossos utilizadores. Então... Não. Há aqui uma ferramentazinha, muito simples, que pode ser uh, instalada no, em qualquer página, em qualquer uh, site, e em vez de dizerem, ups, a página não foi encontrada, diz, ups, a página não foi encontrada, mas existe uma versão anterior desta página, uh, que foi guardada no dia 5 de maio de 2020, no arquivo.pt, e portanto o o, o arquivo.pt dá uma tábua de salvação caso nós tenhamos a página e uh, ela já não esteja disponível na, na, na, na web atual. Portanto, eu acho que dá uma boa experiência de utilização ao nosso, aos, aos, utilizadores do, aos utilizadores do nosso site um, e não tem custos. Portanto, isto basicamente é um bocadinho de código que se põe na página de, de, de, da mensagem de página não encontrada é muito simples de implementar e, e eu acho que melhora imensa a experiência de utilização. E temos o, o prémio Arquivo.pt, que passou a ser anual. Houve uma edição no ano passado, aliás, tem havido edições desde 2018. Se vocês quiserem ver os vencedores das edições anteriores, muitos deles são ferramentas que vos podem também ser úteis. Podem ir a Arquivo.pt barra prémios. Uh, talvez até para formações futuras, já há lá ferramentas mesmo, mesmo muito interessantes, portanto eu convido fortemente a dar uma vista de olhos nos vencedores das edições anteriores e basicamente no que é que consiste o prémio arquivo .pt. Bom, o prémio arquivo .pt um, consiste em premiar trabalhos que tenham sido feitos de forma individual em um grupo que usem o arquivo .pt. É só isto. Portanto, pode ser sobre qualquer assunto, sobre qualquer tema. Pode ser um estudo, pode ser uma página que referencie conteúdos do arquivo .pt, pode ser uma aplicação informática, pode ser o que seja. A única regra é, tem que utilizar conteúdos preservados pelo arquivo .pt. Eu acredito que a mais de 10 mil milhões de páginas que uh, seja fácil encontrar algo que seja do nosso interesse e criar algum tipo de trabalho para concorrer ao prémio. Eu considero que os prémios são uh, interessantes. O primeiro classificado ganha 10 mil euros o segundo 3 mil euros, o terceiro 2 mil euros e um, temos menções honrosas que o ano passado foi, temos, temos uma menção honrosa atribuída pelo Jornal Público, que uh, atribuiu uma menção honrosa aos trabalhos que se debruçaram sob o acervo do, o, do Jornal Público Online, neste caso. E um, o Prémio .pt tem contato com o alto patrocínio da, da Presidência da República. Portanto, se quiserem aprender mais acerca do arquivo.pt e da preservação da, da web, venham ao próximo webinar da Câmara Municipal de Lisboa, ok? Portanto, o próximo webinar vai ser no dia 29 de outubro, portanto é este mês, às 10 horas também, e chama-se Bem Publicar para Bem Preservar, estendem se a um provisórios, mas a ideia basicamente é partilhar as recomendações para construir sites ou para respeitar boas regras de publicação na web, para que a informação publicada possa também poder ser preservada para a memória futura. O, o terceiro webinar uh, tem a ver com, é, é mais tecnológico, portanto tem a ver com o acesso e processamento automático de informação preservada da web, através de interfaces de programação de aplicações, portanto este é o, o público-alvo, é mais uh, tecnológico, mas é, é, permite basicamente que qualquer pessoa com algum conhecimento informático tire partido da nossa infraestrutura enorme, ou seja, nós temos uma infraestrutura muito grande, um serviço com muita informação, e em vez de terem que aprender como é que o nosso serviço funciona, podem simplesmente criar aplicações através destas interfaces. Aplicações de valor acrescentado. E o quarto webinar, arquivar a web face a você mesmo. Ou seja, um... Em 2021, quando encontramos uma informação online interessante, a maneira correta de aguardarmos não é fazer um print screen, não é imprimir em papel, existem normas Uh, standard uh, em que nós podemos guardar a página num formato digital adequado, em que podemos depois navegar pela página, podemos entregar a página para um arquivo da web, podemos abrir com várias ferramentas, podemos processar, podemos manter todas as características do artefato original, que é o hipertexto. Ok? Portanto, é um formato que é o formato hipertexto, que é o formato que é usado na web e este formato tem que ser preservado da forma mais, mais fiel ao original possível. Quando se tira um print skin ou se imprime em papel, não é, não é hipertexto e, portanto, não há razão em 2021 para estarmos a fazer estas cópias uh, pouco fiéis e, e, e muito, muito arcaicas, muito desvinculadas dos nossos tempos atuais, porque há ferramentas que permitem a qualquer pessoa fazer um arquivo da web pessoal ou institucional, sem custos. Se quiserem saber desde já, mais por nós, acerca das nossas formações, podem ir a arquivo.pt/forma. nós temos mais de 200 vídeos de formações anteriores, portanto, mesmo que não possam aceder a estes webinários, podem escolher e ver um dos web, dos, das uma das formações que demos no passado e, e aprender acerca de qualquer um destes quatro módulos. Bom, eu para finalizar gostava de deixar uma mensagem que é a memória digital é património e a informação publicada online desculpa, a informação publicada online é valiosa portanto preservar a memória digital é uma responsabilidade de todos e todos podemos e temos a responsabilidade de o fazer. Um, Juntem-se à nossa comunidade, divulguem o arquivo.pt sempre, agradecemos imenso, divulguem pelos vossos novos colegas, divulguem por utilizadores, divulguem por família e amigos, porque o nosso orçamento vai quase todo para manter este serviço a funcionar e uh, contamos convosco para nos ajudar a levar este serviço público a mais pessoas, porque ele só é útil se for utilizado. Se quiserem juntar-se à nossa comunidade e receber as, as, as novidades do arquivo.pt em primeira mão, basta irem a arquivo.pt barra inscrever e passam a receber um e-mail no mês, um e-mail por mês, no máximo, em que nós damos conta de, de, das principais novidades. Se não, podem também seguir-nos nas redes sociais, aí já receberão mais informação. Mas o que eu recomendo mesmo é que se inscrevam na nossa lista de e-mail, por sempre que é algo realmente importante, nós partilhamos com a nossa comunidade mais próxima e nós consideramos que são as pessoas que se inscreveram na, na lista de e-mail. Para finalizar, eu gostava de agradecer imenso a, a, a vossa atenção, porque tínhamos 31 participantes no início e tínhamos 31 participantes no fim, portanto ninguém desistiu, obrigado, muito obrigado. Eu espero ter conseguido uh, partilhar convosco aqui a informação que seja útil, um, e, mas não, há sempre espaço para melhorar, por isso, por favor, um, preencham o nosso questionário de, de avaliação, o nosso questionário de satisfação com a formação, é um questionário muito rápido e muito simples. Nós já vamos pôr este link uh, no chat, portanto, não têm que, que copiá lo Portanto, abro agora espaço para, para questões, agradecendo mais uma vez esta oportunidade que a Câmara Municipal de Lisboa nos deu divulgar .pt de divulgar o arquivo.pt e a atenção de todos vós. Obrigado. Temos este convite final que reiteramos, o de inscrever-se na lista... De, uh, na mailing list, portanto na lista que é onde obtém informações atualizadas sobre o que vai acontecendo com o arquivo.pt ou em arquivo.pt barra forma para conhecerem uh, outros vídeos de formações que já decorreram e uh, uh, reiteramos também a ideia de que não percam os próximos episódios, não percam os nossos próximos webinários dedicados ao arquivo.pt. Uh, temos o nosso próximo já 29 de outubro, que é estas boas práticas de publicação na web através do arquivo.pt também será muito útil perceber uh, este, este tema e desenvolver este tema depois também como, como o Daniel referiu o, o próximo será dedicado a um, a um público talvez mais tecnológico na medida em que é através uh, uh, uh, acerca de uma um, ferramenta de uma interface que permita a ligação entre o arquivo.pt e os vários destinatários e o nosso último uh, webinário de 25 de novembro aqui dedicado a arquivar a web, um, um, algumas dicas práticas muito úteis sobre como podemos guardar aquelas páginas, seja por razões profissionais, as páginas da nossa organização, ou por outra razão, ou então por motivos pessoais, as páginas que, que queremos guardar e que gostávamos de ajudar o arquivo.pt a manter em memória futura. Estes são então os webinários nos quais uh, se podem inscrever. Como? Olha, é muito fácil, basta estarem atentos à nossa página do Facebook, à página do Passaporte de Competências Digitais. É nesta página onde vamos deixar, de facto, o link para inscrição, também, tá Onde podem inscrever-se para depois estarem, uh, a participarem, exatamente como estamos a fazer aqui nesta sala. Para poderem inscrever-se na nossa página do Facebook, convidamos a ir até lá, a visitá-la, a deixar o vosso gosto, a seguir a página, se vos interessar, Colocamos agora aqui o, o link para a página para poderem clicar sobre ela e visitar a nossa página de Facebook para obter estas informações. E nela encontrarão, já agora aproveito, nela encontrarão, para além destes webinários que estão a decorrer, as nossas próximas uh, formações. Por exemplo, a seguinte vai ser esta formação online gratuita dedicada aqui ao Google Docs começa já a 25 de outubro, temos um curso de introdução e temos um curso avançado, estes dois cursos a decorrer em simultâneo, já temos aqui também alguns ex-formantes connosco em sala e muito bem, obrigado pela vossa presença. E estes eram então os aspectos que gostávamos de partilhar e de agradecer a todos os participantes que fomos desta sessão, que fomos aqui registrando.